Oi, tudo bem? Olha eu aqui travês. <risos> Hoje eu vim ler para vocês o é, umbi umbi, que é a letra da canção do Felipe Mukenga e do Jorge Versilo. É, não sei se vocês sabem, o umbi umbi é um pássaro que na tradição angolana ele anuncia o nascer do sol e voa bem alto, tá? Eu vou ler para vocês então. Boa umbi umbi, boa seu bando. Cuidado com o humano que não sai do chão. Um biumbi, voa, voa, seu bando. Coitado do humano que não sai do chão. Aquele que só vê a si, umbigo do mundo, é quem tem mais medo e finge que não. Aquele que abre as asas em seu mais profundo vence o ar. É quem corta os ventos para o bando voar. Voa um umbi, umbi, voa seu bando. Cuidado com o humano que não sai do chão. Um umbi, umbi, voa, voa seu bando. Coitado do humano que não sai do chão. Vaquene vai a lela e a lela tuende. Caquele catimbamba osala possi. Vaquene vai a lela e a lela tuende. Kakeleka timbamba osala possi umbi umbi yangi ye la la tuende kakeleka timbamba osala possi umbi umbi yangi ye la la tuende kakeleka osala possi você que traz nas asas promessas de tudo Traz chuva pro meu mundo. Traz o que sonhar. Aquele que abre as asas em seu mais profundo ar. É quem corta os ventos o bando voar. Voa, umbi-umbi, voa seu bando. Cuidado com o humano que não sai do chão. Umbi-umbi, voa, voa seu bando. Coitado do humano que não sai do chão. Cuidado com o humano, que não sai do chão. Cuidado com o humano, que não sai do chão. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. A gente se vê. Tchau.